Boa noite, pessoal. Eu estou aqui hoje é, com um amigo meu, o Geraldo, que é desenvolvedor do Monitora Brasil. E a gente está aqui nesse espaço super legal, que é o primeiro coworking dedicado a games do Brasil, chama Indie Warehouse. E, e aí eu convidei o Geraldo para fazer essa live hoje para falar de um assunto muito urgente é, que eu acho que hoje a gente está quase sendo forçado a, a começar a debater um pouco sobre ele, é, mas primeiro só explicar a minha ausência, é, até novembro do ano passado eu vinha fazendo transmissões ao vivo e aí é, durante o período das férias eu interrompi um pouco e fiquei dedicado a... Acelerar a produção desse trabalho, o livro que está saindo em breve, então acompanha aqui na nossa rede quando que você vai poder é, ter acesso ao livro. Então, Geraldo, é, você lançou agora mais uma versão do Monitora Brasil, a gente se conheceu antes, foi em 2014, é, Qual o que mudou assim na... Nesse momento, no estado da nossa participação democrática digital, é, de, quando, de quando a gente começou a participar nisso, lá em 2014, quando a gente enfim, tinha acabado de ter as manifestações populares, e, e hoje, 2018, quando a gente está tipo, nas vésperas da é, eleição né, mais, mais conturbada que o, Brasil, o país já, já, já viu. O que você. Então, cara. Então, obrigado pelo convite, aí de estar tá conversando disso, muito legal essa sua iniciativa Então, o Monitora, eu lancei agora uma nova versão, para quem não conhece o Monitora, ele é um aplicativo de celular Eu não sei se dá para ver aí, mas se vocês quiserem baixar é só digitar lá no Google Play ou no, na Apple Store Chama Monitora Brasil então o Monitor Brasil ele traz todas as informações do, dos políticos, tanto do, dos deputados e senadores, e traz a ficha de todos eles, do que eles estão fazendo, se eles, eles estão indo às sessões, o, quais projetos que eles estão propondo, né? É, e além disso também eu, eu consegui colocar as informações se eles foram citados na Jato, se eles estão com processo no STF, como eles votaram em determinadas em determinadas é, é, propostas, né, propostas de lei, é, se eles votarem contra, a favor. Então, assim, eu trago um resumo mesmo do que, que eles estão fazendo e do que do, do que eles fazem né, na, na na Câmara né, para o cidadão ter acesso às informações de uma forma mais fácil. É, essa é a ideia do monitor, é fazer com que essas informações cheguem de uma forma mais fácil e de diversas fontes. Então eu busco as fontes oficiais né, que, que tem na Câmara e no Senado, mas além disso também eu trago informações é, do TSE, eu trago informações da mídia, é o que sai na mídia em relação, com relação a algum deputado, por exemplo, da Lava Jato, eu trago o apelido dele, que que, é que, que foi dado a eles na Lava Jato. Planilhas da Udebrecht. É isso, justamente. Então eu trago todas as informações e coloca na ficha. Dificilmente a gente consegue as informações em um lugar só. Então eu acho que se a gente com essa disponibilização no um aplicativo, a pessoa pega o celular, baixa o aplicativo e tenta e quer saber o que aquele deputado, determinado deputado fez ou está fazendo, ele vai ver lá que que tem várias informações e ele pode tirar uma conclusão disso. Ele pode opinar, ele pode é, é, participar também, entendeu? Entender, entender um pouco mais a política e ter vontade de participar. Porque no monitor também a gente usa uma, Um gamification É um, um gamification um, um pouco simplificado Mas já tem uma sementinha Do gamification Que é mesmo para fazer com que a, a pessoa Ela se engaje mais no, no tema político Que eu acho que é, é essencial Que a gente faça isso hoje A gente precisa disso A gente precisa criar uma via de poder Diferente do que tem hoje entendeu Eu acho que a gente tem que, tem que Criar essas vias para que a gente possa é, é, conseguir aquilo que realmente a gente precisa. E não o que, que eles querem. que eles querem é o que estão no poder hoje, entendeu? A gente precisa criar vias para a gente é, é, decidir e falar, ó, oh, a gente precisa disso. A gente não está precisando de, de que perdoe as dívidas dos grandes empresários, entendeu? A gente não quer isso. A gente quer educação, a gente quer uma saúde digna, entendeu? Então, é, é isso... É, é mais ou menos, é criar mesmo essa essa essa ca, a capacidade de fazer com que o cidadão se interesse mais, interesse mais pela política e consiga pegar essas informações e digerir elas, para que na eleição, por exemplo, desse ano, eles votem de uma forma melhor, é, que eleja pessoas responsáveis e capazes também de representar em todo, todos todo nós, né, eleitores. Né? Uhum. Então, o monitora, ele basicamente, ele compila todas as informações é, de todos os representantes parlamentares, de todos os partidos políticos do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então, é muita gente, são quase 600 ou mais de 600 parlamentares no Brasil. Né? É muita informação, porque o Brasil é um país muito grande, né? muito populoso. Então, é, é, é realmente um, um desafio. Informar, na informática a gente conseguir dar conta de toda a informação é, que as câmaras parlamentares do Brasil produzem é, e o monitora parece que ele oferece um recurso de controle social mais, mais é, forte né mais presente, embora é, ainda eu acho que a gente precisa de muito mais né até porque a gente sabe que o, o as forças né, que têm interesse em influenciar as eleições do Brasil, elas não são só de dentro do Brasil. né? Recentemente teve aí o, o depoimento do Mark Zuckerberg no Congresso dos Estados Unidos, em que ele citou é, mais de uma vez o nome do Brasil e outros países que vão passar por eleições esse ano. E respondendo né, as questões do escândalo da Cambridge Analytica, que está relacionada, é acusada de é, supostamente ter influenciado na votação do referendo do Brexit na, na Inglaterra, né? é, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, agora tudo isso veio à tona. Né? E, e eu acho que a gente agora está tendo um contato com... com a consciência de um, um sistema de influência e de, né, articulação empresarial e política que é de uma complexidade quase assustadora, que a gente não, não, não conhecia. Né? O, o caso da Cambridge Analytica, ele, eles tiveram a capacidade de usar um sistema, é, teorias da psicologia junto com essas bases de dados muito, muito profundas e conseguir fazer associações assim, de, por exemplo... Qual cerveja ou qual cigarro Uma pessoa, marca de cigarro Cerveja ela, ela consome ou curte na internet E associar isso com o posicionamento Político dela E assim produzir boatos E fake news especificamente Para paranoia de cada um Então por exemplo é, Se uma pessoa tem medo De desemprego é, O algoritmo Conseguia produzir notícias, fake news Dizendo que a imigração vai é, Aumentar o desemprego então, é, com isso se conseguiu um resultado como o Brexit, que é um, um, um evento é, político é, que criou muito, muitos problemas, né? um verdadeiro embrolho lá na União Europeia, que até agora ninguém entende por que que isso, como isso foi possível. Né? Então, a gente está passando por um, um novo grande é, referendo no Brasil, uma né? nova, nova eleição, uma renovação dos nossos quadros políticos, e, Geraldo, o que, que a gente tem é, de recurso, de ferramenta agora na, é, na nossa mão que nos permita é, lidar com essa escala nova de, de tecnologia e de poder dedicado a influenciar é, psicologicamente e politicamente todo o um processo democrático, popular, em massa. Quais, quais é, recursos que, é, de 2014 para 2018, a gente já conseguiu desenvolver ou melhorar e que possam contribuir para assegurar uma, uma segurança democrática no, no nosso processo político? Cara, eu, eu acho que a gente vai ser bombardeado por, por essas ferramentas. Eu acho que vai ser bem difícil conter. A gente viu isso fortemente nas eleições dos Estados Unidos. A gente viu no Brexit. Então, assim, eu tenho muito medo do que vai acontecer. Eu não sei se isso vai decidir a eleição aqui no Brasil. Porque eu vejo a política aqui no Brasil ainda um pouco... Assim, a nossa realidade ainda não, não atinge... A, a população lá, que a grande massa talvez, eles, talvez eles, eles não vão conseguir atingir as pessoas, mas eu acho que vai influenciar bastante e agora ferramentas cara, pra gente combater isso eu acho que é mais ou menos isso, é, é ter um monitor é, é aquele projeto Serenata de Amor é, é ter essas ferramentas, bots que, que possam disponibilizar é, informações com notícias verdadeiras, de bases reais, que eles tragam aquelas informações de uma forma é, mais, é, mais, assim, de forma mais correta, mais correta e, e também que não, não, não tenha manipulação. Então, acho assim, a gente vai ter que lutar contra essas... essas ferramentas, as grandes empresas que vem aí, é, como a Cambridge Analytica, que mudou o nome, agora é um outro nome, mas ela é, chama, fechou. Chama Enerdata. É, eles mudaram... Então, mudaram o nome, mas vai ser a mesma coisa. Eles têm muito dado aqui no Brasil. Então, eu acho que vai influenciar bastante. É, não sei se vai decidir a eleição, como eu tinha dito, mas vai influenciar. Então, para combater, eu acho, assim, eu acho que a gente tem que tentar usar, é, juntar forças, forças hackers ativistas e tentar criar é, robôs que, que indiquem que aquilo é falso, sabe? A gente tem que usar a inteligência artificial para isso. E criar também, tipo, o monitor é uma iniciativa que vai trazer informações corretas Ela vai trazer, vai disponibilizar disponibiliza informação para o usuário E o usuário vai lá e decide ó oh, Não, eu, eu concordo com isso, eu não concordo ele, ele não manipula, entendeu? Não tem nenhuma manipulação Então acho que a gente tem que divulgar essas ferramentas Que permitam que a, a, o cidadão ele consiga visualizar os dados E a partir disso, ele tomar a decisão e não ser influenciado Não ser bombardeado por notícias que a gente não sabe se é verdadeiro ou não, correto? E fazer com que ele decida de uma forma mais consciente, né? Que é isso que a gente precisa para essa eleição. Mas vai ser difícil. Esse, esse eu, eu acho que vai ser bem complicado essa eleição em relação a isso. É, parece que a gente precisa apurar os nossos critérios, né? De, de escolha e eleição, de, de representantes, né? e eu acho que é um momento que é, isso é muito urgente e também é um momento com uma grande oportunidade para a sociedade brasileira amadurecer esse lado da participação popular que é a formação e a, e a sustentação de critérios é, critérios mais maduros de, de, de escolha dos seus representantes né? um, um, assim Critérios menos é, relacionados com a identificação pessoal da, da pessoa. Então, assim, é, diminuir um pouco ou tentar controlar é, a, a, a relação de uma pessoa com um representante só pela a posição de classe dela. Então, por exemplo, o um bombeiro que vota é, no bombeiro, o um policial que vota no policial. E é, aumentar a quantidade de eleitores votam com base em critérios de resultado, né? Critérios é, tangíveis, realistas, do desempenho real, é, seja parlamentar ou seja no executivo, mas de qualquer representante que, que o povo eleja, né? E, e o Monitora é, oferece exatamente isso, né? uma interface onde todos esses políticos eles são visíveis lado a lado com relação ao, ao desempenho que eles têm, com relação aos projetos, quantidade de projetos que ele já conseguiu aprovar, com, <coughs> com relação à comunicação dele com a base eleitoral dele, né? Mas para onde está caminhando o desenvolvimento dessa ferramenta? Você tem ideia de é, novos updates, de, é, possíveis é, atualizações que, que a ferramenta precisa viver para a eleição desse ano? Então, é, tem, tem algum, alguns itens no um backlog para desenvolver. A gente estava até conversando esses dias, né, que tem muita informação que a Câmara produz, o Senado produz, que a gente poderia estar tá aproveitando. O problema é que é, é muita informação ainda não está em dados abertos, então é difícil de pegar. Então a gente precisa de, de mais gente também no projeto para desenvolvimento, para para buscar as informações e trazer isso para o aplicativo. Então é, tem essa, é, várias informações que a gente gostaria de colocar na, na ficha dos deputados, dos senadores, que, que estão lá no site, mas não estão no site. Então a gente precisa, é... a gente precisa é, é buscar as informações e trazer elas e colocar elas de uma forma é, é bem apresentável, né? mais fácil de, de, de, de, de mostrar para o usuário. E também, cara, é, tem um item também nesse ano que a gente vai fazer, que é o Debatom, que a gente fez na última eleição, que é justamente isso: é uma, uma ferramenta super simples. É No momento que tiver o debate político na televisão, eu coloco lá os, os quem está participando do debate e aí as pessoas vão concordando ou discordando, é uma ferramenta preta. vai concordando e discordando do que o cara falou, e no final eu junto todas aquelas, aquelas, aquelas votações e e mostro o resultado quem saiu melhor é de acordo com a audiência do monitor, entendeu? então essa ferramenta vai estar disponível no, no, nessa eleição, que é um outro item que a gente quer, quer desenvolver a gente vai desenvolver esse ano que eu, na última eleição foi muito boa essa ferramenta, eu achei que deu um resultado bem bacana. E, cara, e trazer integração com outras iniciativas. Eu acho que isso é tão importante, sabe? A gente conseguiu agora colocar o, o Twitter do Serenato de Amor, que é a Rose, né? Uhum. A gente colocou lá no, no, no aplicativo, então quando ela twita aparece lá o o que ela que ela achou de suspeito então assim é trazer é trazer integração cara porque sozinho a gente não consegue a gente precisa de, de juntar forças e conseguir criar uma comunidade forte que a gente possa ser ouvido sabe assim, ó, o cara vai o deputado o parlamentar ele vai saber ó tem gente olhando tem gente monitorando então não é por aí a gente a gente está de olho e a gente quer aquilo que realmente a gente necessita entendeu se você se o deputado fizer alguma coisa lá que a gente vê que foi para ele, por exemplo, foi pela necessidade dele, pô, é isso que a gente quer, entendeu? Então é, é essa sensação de monitoramento, entendeu? Que eu acho que é super importante e eu acho que é isso que a gente tem conseguido. Tá? É, eu eu sinto que a gente carece um pouco de seriedade em relação à política, principalmente por causa da, da carga cultural que a gente leva para a política é, e para a competição política, né, que, que é um processo natural da democracia, mas que ela está muito contaminada. Né? Recentemente saiu um, um, um artigo de uma revista científica americana que analisava a relação dos partidos políticos dos Estados Unidos e comparava isso com é, times de futebol americano. E a, a conclusão da autora foi que claramente existe uma semelhança de, digamos, futebolização do partido, dos partidos políticos nos Estados Unidos. Se isso é verdade nos Estados Unidos, eu acho que é mais verdade ainda no Brasil, né? A gente vê realmente muita força como que a política agora está num momento de futebolização total, né? De torcida organizada, de quebra-quebra... Então, é, digamos, nós estamos gamificando a nossa política do jeito errado, pelo, pelo jogo errado, e o, o monitora, ele permite que a gente apure e atualize a nossa maneira de interagir com a política para o século XXI, né? para a era da, da informação, para a área da tecnologia, e que também atualize, atualize os nossos próprios critérios pessoais. né? Nossos critérios como leitor precisam estar mais atrelados do que nunca a, a resultados objetivos, a, a resultados concretos, seja no legislativo, seja no executivo. E, e nesse momento ainda é muito atrelado a, a simplesmente... Simpatia ou antipatia, né, que é um critério muito subjetivo, muito emocional, né, e quanto, quanto mais a gente conseguir é, colher e, e compilar dados e tornar esses dados comparáveis e... E consumíveis de uma maneira mais lúdica, mais simples, eu acho que mais a gente vai se aproximar de uma, é, de uma, de uma instituição democrática mais estável, mais sólida no Brasil. E, e o, o aplicativo do Monitora Brasil, eu acho que hoje é uma das ferramentas mais é, desenvolvidas e mais confiáveis que a gente tem no mercado hoje, até porque muitos, é, muitas aplicações, muitos sites que eu que eu acompanhei o, o surgimento, depois eu percebi que eles, é, conforme a crise política se aprofundou, eles é, demonstraram rapidamente de que lado eles estavam. Então um exemplo sozinho é o famoso ranking dos políticos que conseguiu assim é, se posicionar de uma maneira quase quase como a, a velha mídia jornalista que, que que a gente já conhece então, o Monitora Brasil ele, hoje eu acho que é a única ferramenta que tem esse compromisso que comprovou esse compromisso com, a, com a, a, a democracia, a integridade dos dados da nossa sociedade e, e eu acho que esse ano a gente vai precisar muito dessa ferramenta e e essa ferramenta também vai, vai é, poder evoluir muito mais e se tornar, quem sabe, numa plataforma é, cada vez mais adotada pela sociedade brasileira, é, adotada no sentido afetivo mesmo, de uma plataforma que receba a colaboração do povo brasileiro, na, tanto no seu desenvolvimento como no seu financiamento, né? porque é uma plataforma que já está madura, que já sobreviveu aí a mais de uma eleição, e agora ela está aí nesse estado é, de, de qualidade já avançado para a gente poder passar pela essa eleição que vai ser a mais difícil. Sim. É, tem, tem alguma previsão de, é, de novos, novas atualizações? Quais é os canais que o, o nosso, é, o nosso, a nossa audiência pode utilizar para acompanhar o monitora? Tá. Então, tem o um site, o é, tem o, o aplicativo, né, o Android, o iOS, o iOS está com a versão atualizada, o Android eu vou soltar, vou liberar essa semana, semana que vem. É, tem o bot também do Facebook, você pode conversar com ele, ele vai te responder, então você coloca, você pergunta lá, quero saber a informação do deputado tal, aí ele vai perguntar o que, que você quer saber dele, aí ele vai trazer, então tem gastos da cota parlamentar, presença e projetos de lei. Então, tem, essa, tem essa, essa via também. E tem outros projetos do Monitor, que é o Super Cidadão. Você pode pesquisar lá, supercidadão.org, que é um joguinho que a gente Lançou, então assim tem muito que evoluir ainda, mas é uma ideia que a gente tem também e foi lançado. Então o monitor está em várias vertentes aí para tentar conseguir levar informação de política e fazer com que a, a, o cidadão se interesse, interesse mais nesse né? assunto e que a gente consiga mudar alguma coisa nesse país. A gente tem que tentar. Não podemos ficar aí parados, braços cruzados, não. vamos correr atrás e fazer com que os políticos nos ouvem. e fazer com que a democracia... É, orgânica, como a gente pode ter uma democracia sabe, uma líquida, líquida, uma democracia líquida, possa acontecer e, e a gente conseguir realmente aquilo que a gente precisa mais no país. Bom pessoal, então é isso, é, acompanhem aqui o que está em jogo, na né? TV a é jogada, eu vou continuar, agora eu vou retomar né, essas comunicações com vocês, e apoio, é, já divulgando o, tanto o livro como o lançamento da comunidade, coisas que estejam relacionadas à administração, à dignificação, à economia criativa no Brasil. Então, um abraço para você. Valeu.